Questão um, 1 de 2005 Leia com atenção o texto Em Portugal, você terá alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da língua Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos, peça para ver os fatos Paletó é casaco Meias são peugas. Suéter é camisola Mas não se assuste porque calcinhas femininas são cuecas. Não é uma delícia? O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e o de Portugal quanto: letra A, ao vocabulário, letra B, a derivação, letra C, a pronúncia, letra D, ao gênero, letra E, a sintaxe. O texto está se referindo à língua portuguesa em dois lugares, Brasil e Portugal. Portanto, Trata-se de variação geográfica ou variação regional das palavras. E, de acordo com o que foi comentado na nossa aula, variação geográfica tem a ver com a pronúncia ou com o emprego do vocabulário em cada região, restando apenas as alternativas A e C. Então, se você assistiu a nossa aula, marcou a alternativa correta, letra A. Em momento nenhum, o autor do texto fala sobre a pronúncia das palavras, mas sobre o vocabulário. ENEM 2010, SOS português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com as situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa, e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, Identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso. Letra A. Regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil. Letra B. Literário, pela conformidade com as normas da gramática. Letra C. Técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Letra D. Coloquial, por meio do registro de informalidade. Letra E. Oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. A alternativa A está errada porque em nenhum momento o autor do texto fala sobre a pronúncia ou o emprego do vocabulário, que são características da variação regional. O único comentário acerca desta questão é quanto à palavra léxico. Caso você não saiba, léxico é o nosso dicionário mental, o que para mim significa biscoito, de acordo com o meu dicionário mental, para você pode significar bolacha. Para uma pessoa com idade avançada, a palavra maneiro significa algo leve, que não é pesado. Mas, para um adolescente, esse mesmo vocábulo significa alguma coisa muito legal. Top! Portanto, o léxico tem a ver com o emprego do vocabulário. Consequentemente, tem a ver com a variação regional. Contudo, não é uma característica própria desse tipo de texto. Na alternativa B... Um texto que está em conformidade com as normas da gramática é um texto que usa a linguagem culta. Um texto literário é aquele que provoca emoção no leitor. São exemplos os poemas, romances, crônicas, etc. Já um texto não literário tem como objetivo informar o leitor. Podemos observar que não há informalidades, muito menos expressões típicas da oralidade no texto. Portanto, as letras D e E estão erradas. Bem, o texto foi publicado em uma revista destinada a professores de língua portuguesa. Um texto científico, escrito para um grupo específico com linguagem própria. Portanto, a letra C é a alternativa correta.